E aí, guitarrista, beleza? Olha, a pedido aí da galerinha do nosso grupo do WhatsApp, a gente vai estar fazendo uma série aí de campo harmônico, tá? Campo harmônico na guitarra. Então, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, dá uma olhada nos links que a gente tem na descrição aí, ok? Isso aí foi um pedido da galerinha lá, então a gente atende, beleza? Então, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre o que são notas naturais, o que são os acidentes, o que é tom e semitom, ok? E como você calcular intervalos, beleza? Então, fica atento aí e roda a vinheta! vamos lá, para o nosso primeiro vídeo da série de campo harmônico, a gente vai fazer uma revisão ou caso você não saiba, você vai entender esses assuntos aqui, ok? Basicamente, né, o que é o semitom e o que é o tom? A gente pode representar isso aqui como sendo uma laranja, ok? A laranja inteira ela é o tom, o semitom vai ser somente metade da laranja, então a gente tem semitom e semitom Significa que eu somando dois semitons eu tenho um tom inteiro ou seja, duas metades eu junto e consigo transformar em um tom, ok? Isso aqui serve para quê, né? Ah, eu vou usar isso em quê exatamente? com relação com o campo harmônico? Quando a gente vai fazer as medidas né, da escala, por exemplo, você vai ter sempre assim, ó. Isso aqui é a escala maior, ok? Então você vai precisar saber o que significa um tom, o que significa meio tom, ok? E vai precisar saber também com base em quê que você vai descobrir que nota vai dar isso aqui. Então é isso que a gente vai vendo aqui na tranquilidade. Ok? Então, a gente sabe que a gente vai medir intervalos. O que é um intervalo, né? Wesley, como é que eu visualizo isso? Imagina que você está em casa, e tá? você vai à padaria. Precisa chegar na padaria lá comprar uns pães e tal. Então, da sua casa até a padaria você tem uma distância. Ok? Pode ser, sei lá, 50 metros, para você poder chegar até a padaria. Então, da sua casa, aqui vai tudo com desenhozinho, fica muito mais simples de entender. Da sua casa aqui, você vai até a padaria. Vou desenhar aqui um pão. Tá? Tem um pão aqui, ó esse que é o pão de sal, é pão francês, beleza? Então a gente tem aqui, a, a, da sua casa até a padaria, a gente vai ter aqui, digamos que 50 metros, ok? Aqui na nossa, no nosso intervalo, que a gente tem aqui a distância entre um ponto e outro, a gente utilizou o metro, que é a unidade de medida que a gente utiliza no dia a dia, ok? Poderia ser em centímetros, se você morar aí do lado da casa, dá para fazer também, ou do lado da padaria. Okay? Então, o que a gente vai fazer? A gente agora passa a encontrar dois pontos, não físicos, mas em notas. Okay? Então, a gente deixa de colocar uma casinha e deixa de colocar a padaria. Agora, a gente coloca, por exemplo, um Dó e um Mi. Okay? Então, aqui a gente vai calcular o intervalo e o intervalo vai ser medido em tons. Eu sei aqui que eu tenho dois tons. E eu vou te mostrar como você faz para descobrir isso também. Não se preocupa não. Ok? Então, a gente vai medir o intervalo entre duas notas, utilizando tom e semitom. Lembrando que eu posso somar, eu posso é, juntar né, semitons. Eu posso ter oito semitons, por exemplo. Mas para encurtar um pouquinho isso aí, eu não tenho que pensar oito semitons, oito casas, voilà. eu posso diminuir pela metade. Posso diminuir aqui porque está um número par. Okay? Lembrando que é, eu posso pegar aqui, por exemplo, uma. Deixa eu diminuir aqui o número, né? senão fica gigante para a gente raciocinar. Vou colocar quatro semitons. Vou juntar metade da laranja, mais metade da laranja, mais metade, mais metade. São quatro semitons. Quatro metades vão dar dois inteiros. Então, eu tenho dois tons. Ok? Então, aqui a gente já entendeu a nossa unidade de medida. Bom, então, para a gente utilizar aqui agora as unidades de medida, que é o tom e o semitom, a gente vai precisar saber, basicamente, quais são as notas que a gente vai tomar como base. Né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é notas naturais, Quais são as notas naturais? São aquelas notas que a gente escuta desde pequeno, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ok? Qualquer pessoa conhece essas notas aí. Às vezes fala errado algumas, mas conhece, ok? Então a gente tem aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, ok? São as sete notas naturais. Só que quando a gente vai utilizar aqui, ó, tom, semitom, tom, tom, por exemplo, se fosse uma formação de escala, a gente não vai olhar por aqui, porque aqui falta nota ainda. E quais são essas notas, né? Se você sabe, parabéns pra você Então a gente vai pegar aqui agora, tá? Acidente, o que é o um acidente? Os acidentes estão aqui entre as notas naturais Ok? Só que a gente não tem entre todas aqui Nesse né? conceito que a gente tá tratando agora Sei que vai gerar polêmica aí, pessoal Ah, existe Mi, sustenido e lá não, não esquenta não Então, entre o Dó e o Ré eu tenho um sustenido Entre o Ré e o Mi eu tenho Entre o Fá e o Sol, entre o Lá e o Si Opa, entre o Sol e o Lá Entre o Lá e o Si eu tenho um sustenido Como é que eu vou trabalhar isso aqui? A gente pode visualizar de duas formas, tá? O acidente, ele pode ser sustenido ou pode ser bemol, tá? Vou escrever aqui como se lê isso aqui, como se escreve. Sustenido e bemol, tá? É importante o seguinte, não confunda, aliás, não escreva isso aqui em letra maiúscula, porque letra maiúscula é a cifra do, da nota si ok? Então o bemol vai estar assim, pequenininho, B minúsculo certo? Então sustenido e bemol, a gente pode visualizar isso aqui tanto na ida quanto na volta. A ida é o nosso sustenido, a volta é o nosso bemol. Então se eu estou na ida, daqui para lá, se eu estou aqui e agora tem uma nota no meio, ela vai se chamar dó sustenido. Dó e a hashtag aí, né? Está muito comum a hashtag hoje. Tá? Depois eu tenho aqui, seguindo ainda para frente, né? Depois do ré, eu tenho um ré sustenido. Ok? Depois do Ré sustenido, eu tenho o Mi, Fá, que a gente não tem no meio aqui. Depois do Fá para Lá, Fá sustenido. Vai funcionar sempre assim na ida, ok? Agora a gente tem a volta da escala, né? Na volta aqui, a gente vai ter que colocar agora o bemol. Já que o sustenido é ida, bemol é volta. Então, na volta aqui vai ser Si bemol, bem minúsculo, ok? Lembra sempre disso. Lá bemol, Ok? Depois eu tenho aqui um Sol bemol. Aqui eu não tenho um Fá bemol, porque é o Mi, né? É o nosso intervalo de meio tom, tá? Meio tom, daqui para o Dó também é meio tom, certo? Então aqui vai ter um Mi bemol e etc. Então para isso que serve o nosso acidente, sustenido e bemol. Isso, juntando aqui notas naturais mais acidentes, vai gerar uma escala que é chamada de escala cromática, ok? É por isso o nome da, daquele primeiro exercício que a gente treina na guitarra, cromatismo. São sempre intervalos de meio tom, ok? Então eu vou apagar de rapidão, vamos já continuar o assunto. Agora antes, rapidão, tá? Se você não conhece aí o que são cifras, né? Que a gente passa a reduzir um pouco aqui a escrita para facilitar. Vou até já te mostrar aqui rapidinho. Você olha o quadro e faz uma anotaçãozinha aí, tá? Para cada nota a gente tem um... é como se fosse um apelido, né? Tipo, posso chamar meu irmão, por exemplo, de gigante. Ou meu irmão de pequeno, pequeno sei lá. Você pode dar qualquer nome aí que você quiser. Feio, tá? Aí você escolhe. Ok? Agora o que acontece? Para cada nota eu tenho um apelido, e esse apelido é uma letra só, ok? Então para o Dó eu tenho um C, Ré eu tenho um D, depois Mi eu tenho um E, depois o Fá eu tenho um F, depois o Sol eu tenho um G, Lá eu tenho um A e Si eu tenho um B, ok? Ok? Esse aqui é o apelido das nossas notas, então a gente passa a utilizar isso aqui sempre assim, ok? Nessa aula ainda vou continuar escrevendo aqui, por extenso, normal, que é para você poder se adaptar. Caso você ainda não tenha tido tempo de, de poder estudar isso aqui mais, mais a fundo, não sabe ainda, não tem problema. Continua assistindo a aula que vai dar certo, ok? Anota isso aí, vou já apagar e continuar o assunto aqui. Foi só um parênteses, certo? Então é o seguinte, é, a gente vai ter a nossa escala cromática. Ela vai ser o seguinte, ó, Dó, Dó sustenido... Ré, Ré sustenido, Mi, não tem Mi sustenido, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, gigante, Lá, Lá sustenido e Si, ok? Então a nossa escala cromática, escala cromática, se escreve assim, tá? Cromática, ela vai ter 12 notas, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tivesse 13 aqui, estava errado. Beleza? Então, são 12 notas. E quando a gente vai medir intervalos, a gente utiliza ela, ok? Essa é escala cromática. Por exemplo, agora, eu estou na nota Fá, ok? Estou na nota Fá e eu preciso encontrar uma nota que está dois tons acima. Vamos procurar ela aqui em cima. O Fá está aqui. E agora eu preciso de alguma coisa aqui, alguma nota que está dois tons à frente. Dois tons, ok? Dois tons é equivalente a quantos semitons? Dois tons, duas laranjas inteiras, parte no meio aí dá quatro pedaços, ok? Então a gente vai ter aqui quatro semitons para isso aqui. Na nossa escala cromática, cada salto é meio tom, ok? Meio tom, meio tom, meio tom, meio tom, meio tom. É por isso que a gente vai utilizar ela como parâmetro, ok? A gente vai sempre que for fazer essa... Essa busca que a gente vai fazer aqui em tons e semitons, a gente vai utilizar ela. Tá? Então, eu no Fá, preciso de quatro semitons à frente. Eu conto com o Fá? Não, não conto com o Fá. Conto a partir do primeiro salto, ok? Então, estou tô aqui. Um, dois, três e quatro. Eu tô aqui, agora passo pro Lá. O Lá poderia estar aqui, por exemplo. Tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Encontrei a nota que está quatro semitons ou dois tons à frente. Certo? O que, que significa isso? Encontrei o meu intervalo de dois tons, então eu tenho da nota Fá até a nota Lá, dois tons. É o que eu tive que caminhar, né? Caminhar aqui de um ponto até o outro, são dois tons, ok? Com isso a gente consegue entrar no conceito já para formar uma escala maior e menor, e seja lá qual for a escala, formação de acordes, tudo isso a gente vai utilizar esse conceito aqui. Beleza? Então para essa aula é só. A gente não vai alongar muito aí o vídeo para não ficar aquela coisa chata de, de assistir. Beleza? Então memoriza bem isso, treina bem isso, as cifras. E no próximo vídeo a gente vai tacar de pau. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.